Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar este segredo e não arriscar? Se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tenho medo de estar confundindo Mas o que estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo que pense que eu quero? Que Deus me perdoe se isso for errado. Se estou com ele eu te desejo. Não sonho em cometer esse pecado. Se eu quiser criei...